Por que não ter a igualdade entre gêneros? É uma forma de igualdade, é uma resistência. Eu não preciso conhecer uma mulher para saber a dor que ela passa e ajudá-la. Basta estender a mão e por mais que eu não tenha passado o que ela passou, eu crio esse sentimento de empatia. É difícil ser mulher em todos os ambientes, na verdade. Muitas vezes diminuídas a uma estética, mas ela tem um trabalho dentro de casa. Ela cria um filho sozinha e isso é um trabalho enorme, você educar um ser humano. Então muita gente não entende que uma mulher não é uma um sexo frágil. Muito pelo contrário, ela é o sexo forte. Então é muito importante a gente falar sobre o feminismo para as pessoas entenderem o que é, ao ponto de não existir preconceito e a gente entender que o feminismo vai ajudar homens e mulheres, crianças, adultos, velhos, jovens. A Defensoria Pública do Estado de Rondônia vai estar promovendo um evento lindo, maravilhoso, sobre o feminismo e estão todos convidados. Thank you.